a gente pensa em ganhar dinheiro com skins skin CSGO, a gente logo pensa nas facas, que são os itens mais raros de serem dropados nas caixas. Mas e se eu te falar que tem gente ganhando muito dinheiro com skin CSGO e eles não estão comprando facas? Na realidade, eles estão comprando outras categorias de itens do CS que tem uma chance de valorizar num curto prazo, e não num longo prazo, como geralmente acontece com as facas e as luvas. Porque a gente tem que entender, como que uma faca vai valorizar? Bom, na realidade é bem simples, a gente precisa de mais players querendo comprar, essa faca, a gente precisa de mais demanda. Isso acontece naturalmente no CSGO, quando a gente vai tendo um aumento aí na player base, um aumento nos jogadores que estão jogando CS. Por exemplo, você deve ter aquele amigo que às vezes fica um ano sem jogar, e aí quando ele volta no CSGO ele precisa comprar uma faca, porque ele não quer jogar com a faca padrão. Ao mesmo tempo a gente tem pessoas que nunca jogaram CSGO e estão conhecendo o jogo agora pela primeira vez, e essas pessoas também vão querer comprar uma faca, uma luva, pra jogar no CS. Então a gente concorda que realmente esses itens como facas e luvas, eles têm essa tendência de valorizar ao longo prazo, não tô falando que são investimentos ruins. O que eu tô querendo chamar atenção aqui é que existem investimentos que você pode ter um retorno muito mais rápido do que uma luva ou uma faca no CSGO. E eu vou mostrar para vocês hoje alguns desses itens que teve gente que ficou rico sem mancada, porque a gente vai ver valorizações aqui de 1000% em questão de um ano, coisa que você não vai conseguir na bolsa, você muito dificilmente vai conseguir isso em criptomoedas, nenhum investimento conservador vai te dar 1000% ao ano, pode ter certeza, e eu sei que você logo deve ter pensado em adesivos, mas não, eu não vou falar de adesivo, na realidade eu fiz um vídeo esses dias atrás falando que quem comprou alguns tipos de adesivos ficou rico e eles realmente ficaram, mas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 Eis que o ano é 2020 e a gente tem introduzido no CSGO esse itemzinho aqui chamado pacote de emblemas do CSGO. Em inglês esses emblemas são chamados de patches, né? Que são basicamente costuras que você pode aplicar no seu personagem, no seu agente do CSGO. Como por exemplo eu tenho aqui no meus agentes três patches do The Boss, que é basicamente uma réplica do adesivo Crown Foil. Esse pacote funciona como qualquer outra cápsula, por exemplo, você não precisa necessariamente de uma chave pra conseguir abri-lo e você tem raridades, né? Então você tem a raridade mais comum, que é a azul, e você tem aí os níveis, né, sendo que realmente os mais raros e mais valiosos são esses dois aqui. Ainda no ano de 2020, a gente teve um segundo pacote de pets, que foi uma parceria, na verdade entre o CSGO e o Half-Life Alex, então a gente teve aqui esse novo pacotinho aqui com alguns pets que muita gente não gostou e alguns são até interessantes, tipo esse emblema da vida mas pra fechar, a gente teve em Stockholm 2021 a introdução de pets de time, galera só que é aqui que tá o ouro vocês acreditam que desde 2021 a gente não teve nenhuma, repito nenhuma novidade em relação aos pets a gente simplesmente teve essa última coleção de patches e nunca mais a gente teve nenhum outro, tá ligado? Então é aqui que eu quero chamar uma atenção pra algo muito importante pra vocês. Por que a galera tá ganhando dinheiro investindo nesses patches e também nos pacotes que dropam os patches. Eu vou só mostrar rapidamente a valorização desse pacote e depois eu vou comentar aí a respeito da lei da oferta e da procura. Que é algo muito simples e olha só, se a gente pega aqui lá no comecinho, a gente conseguia comprar esse pacote, vou colocar em 3 reais. Isso a gente tá falando, galera, dezembro de 2021. Não faz nenhum ano que isso aconteceu. Só que muito tempo se passou, a gente teve alguns majors, desde o major de Stockholm 2021, porém em nenhum desses últimos majors que a gente teve, a Valve se importou de lançar novos patches. Eu não sei se eles se esqueceram ou se eles simplesmente deletaram a ideia e falaram assim, bom, a gente lançou aqueles três pacotes lá, nunca mais vamos tocar nisso. E foi então que a galera colecionadora mesmo de skins começou a reparar isso. Não tô falando daqueles usuários que de vez em quando vem aqui no CSGO como uma faca, não. Tô falando daqueles usuários que direto estão comprando diversas skins, diversos adesivos e tudo mais E aí eles começaram a investir Então a gente teve uma valorização Em menos de um ano De mil por cento, galera Porque esse pacote chegou a bater aqui, galera Trinta reais No mês de novembro de 2016 Imagina só Você tivesse comprado 100 pacotes desse aqui Por trezentos reais E agora você vender Esses mesmos cem pacotes Por três mil reais Tendo um lucro aí De mil por cento, velho Isso daqui seria Um dos melhores investimentos Que você e eu Poderíamos ter feito No último ano Em relação às skins de CSGO. Então assim Esse vídeo de jeito nenhum É uma dica de investir mas eu venho aqui trazer para vocês alguns fatos e jogar na cara aí da galera que acha que a melhor forma de ganhar dinheiro com o skin de CSGO, talvez sejam as facas, tem gente que acha que são as caixas, tem gente que acha que são os adesivos, mas olha só, você tem realmente diversas frentes para você poder investir no um CS e os pets também são uma opção. E claro, como os pacotes subiram, os emblemas também subiram, né? Então se a gente vier analisar aí a G2 dourada, por exemplo, olha só que valorização bizarra que a gente teve, galera. Dava para comprar por 6 reais. hoje você tem que pagar R$6,00 reais reais nenhum, estamos falando de 10x também. Então assim, por mais que seja interessante investir em adesivos, tipo Katowice 2015, Boston 2018, os Krakow 2017 Dourados, que também estão ficando bem famosos esses tempos, para mim aparentemente nada supera esses itens aqui, cara. Principalmente se você pegar um time aí importante, tipo Maus Sports, tipo a própria Astralis, tipo por exemplo a G2 que a gente estava olhando. E agora que eu sei dessa informação, eu particularmente vou investir em alguns itens desse, até mesmo antes de postar esse vídeo, pra não esperar muito e o preço já tá lá no teto, porque volta meio eu faço uns vídeos e vou comprar o item e o preço já dobrou. Mas o que eu diria pra vocês é o seguinte, pelo menos o que eu faria e o que eu não faria. Half-Life Alex aqui eu não colocaria dinheiro. O primeiro pacote de pets que tem o Boss, o Hal, eu também não colocaria dinheiro. Já nos pacotes de Stockholm 2021, que são alguns, né? A gente tem os times Challengers, os times Legends, os Contenders e tudo mais. Aqui eu colocaria dinheiro em qualquer um desses pacotes ou emblemas. A gente vai ver aqui, provavelmente, o patch que mais valorizou de todos, até é porque a mouse tava na fase Champions do último Major, né? Então olha só que louco, galera. Esse pet chegou a custar menos que 7 reais. E agora bateu um pico de 20 reais durante o Major. Cara que a gente tá falando, de dois mil por cento, mais de dois mil por cento, é um bagulho bizarro, queria eu ter comprado um monte desses emblemas, imagina, se eu tivesse colocado cem reais aqui nesses emblemas, ia ter virado mais de dois mil, cara, é um negócio de louco, e isso em apenas um ano, e galera, finalizando o pensamento, só pra vocês entenderem, tudo se resume à lei do mercado, da oferta e da procura, a gente nunca teve a oferta desses itens subindo, são itens que, basicamente, a gente teve lá na época que eles foram lançados, muita gente comprando, depois os itens saem do mercado dentro do game do CSGO, então você não tem mais, mais eles aqui na loja você não tem mais como comprar eles aqui dentro do CS a partir desse momento você para de gerar ou seja você para de aumentar a oferta você não tem mais disponível para comprar pelo preço padrão que na época acho que era 10 reais então você só pode comprar no mercado da Steam e com a oferta sempre paralisada e a demanda por esses itens subindo ao longo do tempo porque investidores vão vendo que o item dobrou triplicou e é um bom investimento simples a gente tem um resultado fantástico de uma valorização de até por cento em alguns desses emblemas e aí quem pensou que esse seria o melhor investimento do CS esse pra se fazer no último ano, eu principalmente não pensei, deixa aí embaixo o que você acha sobre esses dados, e tem muita gente que ganhou dinheiro com esses emblemas que dá pra gente aplicar nos agentes Aí, ah, se você for uma dessas pessoas que ganha dinheiro deixa seu comentário aí embaixo, falando pra gente quanto que você ganhou, tamo junto, esmaga aí o like, é nóis, falou!